Para mostrar mais um passo aqui da, da nossa fabricação da, das janelas rústicas, a gente já mostrou aí no vídeo anterior a preparação da, do reguado, né? É, aí eu vou mostrar logo em seguida, agora, é, mais dois passos que a gente faz é, e. Ao final do vídeo a gente vai mostrar a colagem no final a montagem a janela toda acabada. É, tendo em vista que a gente teve aí algumas pessoas com algumas dúvidas algumas dúvidas da maneira que a gente faz. Então, no vídeo anterior a gente mostrou a preparação das réguas, né? Já que a gente vai fazer as janelas, janelas ripadas, famosas famosa janela ripada no estilo russo. Madeira sucupira. Aqui tem, está tem, mesclado, tem sucupira preta né, e a sucupira amarela. A gente conhece como sucupira amarela. Ela dá uma coloração muito bonita. Vai ficar umas janelas muito bacanas. É, então, depois que a gente é, alinhou a borda da madeira aqui, tá tudo já preparado, já está tudo alinhadinho. O próximo passo que a gente faz é passar a tupi, né com uma fresazinha. Uma fresa quebra-quina. Está até instalada aqui, já regulada. Uma fresa, uma quebra-quina bem pequena. É só para dar o detalhezinho mesmo. E não deixar essa quina aqui tirar as farpas da madeira. Então a gente vai fazer aqui, fazer o processo em duas, duas peças. Só para ficar registrado como que a gente faz. Vamos lá. Aqui a gente faz... Uma, uma tupiazinha de coluna que a gente usa numa bancadinha, mas como ela já está com outra fresa lá, a gente vai usar essa aqui mesmo. É rapidinho e fica um resultado bacana. Então vamos lá. <risos> Pessoal, a gente passou na tupi né, na fresa, lá, quebraquina e vai ficar com esse efeito aí: ó, a janela depois de montada. É, aqui na minha região conhece como janela ripada, a gente faz bastante dela, janelinha de duas bandeiras. Beleza, pessoal? Aí, próximo passo agora: é, a gente vai usar uma tupia de coluna. A gente pode usar ela na bancada, eu, no caso eu vou usar ela até tá solta, não está na bancada. Eu vou usar ela para abrir um rasgo aqui para a gente depois fazer a montagem. Fazer a montagem da, da janela com alma. Então a gente abre um rasgo nessa extremidade, nessa outra e a gente vai fazer a união dessas, dessas réguas com alma. E todas as frestas aqui subsequentes também a gente vai fazer dessa forma. E a gente vai mostrar depois fazendo a colagem das janelas e o resultado final, ok? Pessoal, antes da gente começar é, o trabalho lá de abertura dos canais, eu tenho uma dica importante aqui para passar. Vocês podem ver que está até numerada as peças aqui, tá até de cabeça para baixo. Aí vai ficar no vídeo de cabeça para baixo, mas eu vou tá enumerando elas novamente aqui no sentido correto aí vocês entenderem. É, aqui está a nossa bandeira da janela, né? chamada de bandeira da janela. Aqui ela tá as peças todas é, já preparadas e na posição correta que elas vão ficar na janela. Vai seguir exatamente esse posicionamento aí. Como vocês podem ver, essa aqui é a peça denominada peça número 1. Vocês podem ver que ela tem uma seta indicadora, isso aqui é importante para você não, não estragar nenhuma peça na hora de você abrir o raso com a tupi. Essa, essa é a peça número 1, ou seja, é uma das extremidades da janela, da bandeira. É, então vocês podem ver que eu marquei ela como número 1 aqui, está até de cabeça para baixo, e coloquei essa seta indicando que... O que essa seta indica para mim? Cada um pode fazer do sua maneira aí. Mas essa seta indica para mim que o canal será somente desse lado. né? Então, ela não vai ter canal aqui porque aqui não, a janela não segue. Ela é a última peça. Então, coloquei essa seta aqui, canal somente desse lado. As outras subsequentes, aqui é o número 2, né? 1, um, 2. Aí eu já faço só esse risco. Aí eu já sei que é canal dos dois lados. Peça número 3, né? número 3 aí, tá de cabeça para baixo para vocês. Aí outro risco, eu, eu sei que canal daqui e daqui. Peça número 4, né? É também canal desse lado e desse lado. Peça número 5, canal desse lado e desse lado. Beleza, peça número 6, a última peça. Canal somente aqui. É onde encerra a nossa janela. Ah, mas é não necessita dessa marcação. É, eu faço em todas, porque antes de eu abrir o canal em todas as peças, eu coloco aqui para ver se a montagem da janela vai sair do formato que eu quero. Jogo de cor, às vezes eu quero colocar uma cor diferente no meio, por exemplo, eu poderia colocar essa peça no meio para dar uma mudada na cor. É, tudo isso, ou nada a ver com cor, só mesmo alinhamento e, e, e se ficou perfeito as junções aqui, mais ou menos nesse sentido. Então eu faço com todas as janelas. Que do lado aqui ó, estão todas ali enfileiradas. Cada, cada montinho de madeira daquele ali é uma janela. Eu vou com o lápis. E ali já está todas numeradas. Todas passaram por esse processo aqui. Então quando eu vou abrir o canal, eu coloco isso daqui na mesa para eu passar a tupia. Eu já sei que o canal é só aqui. E outro detalhe importante o lado que você está abrindo o canal, por mais que você centralize a peça, é importante que você respeite esse lado aqui, a tupia vai trabalhar em todas essas peças do lado que está marcado com o lápis então a base da tupia vai deslizar somente desse lado com essa marcação, é... diminui o erro, diminui a possibilidade de erro possibilidade de eu pegar essa peça e passar ela ao... a tupia ao contrário aqui, do outro lado isso aí vai reduzir drasticamente o risco de diferenças no alinhamento das peças. Então, se eu passar a tupi todos desse lado com a mesma regulagem, eu zero a possibilidade de errar é, o lado aqui a, a, para eliminar a questão da diferença aqui, para ficar tudo bem alinhadinho e certinho. Certo, pessoal? Essa era a dica antes de ir para a tupia. Agora vamos em frente aqui e vamos abrir os canais, então bom então a etapa dessa máquina aqui terminou e a gente vai passar agora para essa daqui é... mostrar para vocês aqui que a fresa que a gente usa já está instalada e regulada não tem acredito que não tem necessidade de desmontar para vocês estarem vendo uma fresa de canal né utiliza aqui na tupia de coluna é, dá para ser utilizado no tupi laminadora, mas força a máquina. Essa fresa aqui é uma fresa bem mais pesada. É, ela vai abrir um rasgo aqui, na, nessas extremidades aqui. É, bem centralizado, tá pessoal? A gente já está regulado para abrir o rasgo bem centralizado. Onde a gente vai entrar uma alma é, durante o processo de montagem depois. Então... Tupi regulada, a fresa já devidamente instalada e bem apertada, é, já regulada para abrir o rasgo, bem centralizado. E onde a gente vai fabricar a alma sob medida, né? E para gente fazer a montagem da janela janela, porta, tampo de mesa tudo pode ser feito dessa forma. Fica um, um serviço bem, bem caprichado, bem robusto, porque a área de colagem que aumenta bastante. É, já vi pessoas fazer com cavilhas Mas eu não acho muito seguro Prefiro fazer com essa máquina aqui E com almas Ok pessoal, vou prender a peça aqui é, é Nessa tupi que A outra já até costumo trabalhar com ela Com a peça solta Só colocar na mão aqui Mas com essa tupi aqui não dá Essa tupi aqui ela é muito mais forte né é, O trabalho que ela vai realizar também É um trabalho que tem que ser mais preciso E, e e um trabalho que esforça mais, então a peça tem que ser presa. Então toda a peça a gente vai prender ela com sargento para a gente executar esse raso. Então aqui vamos iniciar o corte, lembrando é, iniciar o canal, né? Lembrando tupia sempre trabalhando da esquerda para a direita, principalmente com essa fresa aqui, que essa fresa aqui ela é uma fresa um pouquinho mais perigosa. Então sempre, né, pessoal? É, trabalhando da esquerda para a direita, ok? É, só frisando outro detalhe eu não, eu não é, deixo a fresa romper a cabeceira da peça eu sempre vou iniciar o meu corte num dedo, mais ou menos eu utilizo a grosso modo um dedo é, do início e um dedo do final eu não vou vazar essa peça ela vai começar o corte aqui e não vou vazar até o final, depois vocês vão Entender por quê? É, quando a gente fizer a para da janela, o esquadrejamento, para não ficar os buracos, os buraquinhos na cabeça aqui da janela, certinho, pessoal. Então aí, pessoal, canal aberto, né? Isso aqui é a, a última peça da nossa janela, né? Ou a primeira, como vocês preferirem. Olha que trabalho bacana. Agora a gente vai fazer nas outras peças. E a gente vai mostrar, depois de executar toda essa janela aqui, a gente vai mostrar para vocês... Já tudo pronto e já só partindo para o próximo passo da montagem. Certinho, pessoal? O intuito dos meus vídeos, pessoal, é mostrar para vocês que não é necessário um grande ferramental para executar os trabalhos. É, vocês podem perceber que a gente faz aqui na Marcenaria trabalhos que normalmente necessita de maquinário muito apropriado, maquinário caro. Então, a gente, o intuito do nosso canal é mostrar... Que justamente com alguma técnica e alguma paciência a gente executa todo tipo de trabalho, praticamente. Então vocês viram que com uma tupia manual, uma tupia de coluna, tupia de laminador, é possível a gente fazer essas junções aqui com qualidade. Certinho, pessoal?